Olá, aqui é o Amarildo. Espero que você e sua família estejam bem. Hoje venho apresentar para vocês o Advance Car. Antes de apresentar, gostaria de falar que eu adquiri e posso dizer que superou as minhas expectativas. Afinal de contas, o que é Advance Car? Advance Car é um cartão de multibenefícios e hoje venho falar de um benefício que a Advance Car tem nós temos o seguro de acidente. Imagine você está andando de moto ou de carro e sofre um acidente. E devido a isso, você vai ter que ficar ou internado ou vai ter que ficar afastado. A Advance Car tem um seguro pela Talk Marine que vai te dar essa cobertura. Você pega o celular, entra em contato e dali eles fazem todos os trâmites. Quer saber mais sobre os outros benefícios? Entre no link aqui abaixo ou me mande um WhatsApp que eu entrarei em contato. Sucesso a todos e aguardo o seu contato.